Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel E ali é que está a diferença ao uso do dia a dia da ferramenta Ok? E aí o que aconteceu? Não aconteceu porra nenhuma Ó, oh, já tem a assinatura aqui do... Lula ainda? do Benito, então vamos lá. Então primeira coisa que você tem que aprender, olha o tratamento, o botãozinho, você está errado. redondamente equivocado, errado, aparece o CONCÁ e aparece o CONCATENAR. O que, que elas fazem? A mesma merda. Sai dessa bosta, de Se você pôr a sua patinha e o mouse em cima, olha lá, que bosta de explicação, essa aí você vai precisar assistir e ouvir. Fez que nem a gente tinha ensaiado antes, <risos> poxa. <risos> Não, achei que ia dar merda. É. Você que é expert no Excel, que continua fazendo tabela no Word, é não mesclarás. Quem nunca? hein? É ok? A partir do momento. Toca o pau e vamos lá.